Agora a gente começa a estudar colisões elásticas. Colisões elásticas são razoavelmente mais complicadas do que colisões inelásticas. tá? Então essa parte do, do, do tópico de colisões vai ser dividida em três vídeos curtos. Tá? Na colisão elástica, a gente faz, do mesmo jeito que na colisão inelástica, a aplicação do princípio de conservação do momento linear. né? Momento linear total inicial, do meu sistema é igual ao momento total final do meu sistema. Ou seja, né? massa da partícula 1 vezes velocidade inicial da partícula 1, mais massa da partícula 2 vezes velocidade inicial da partícula 2 é igual a massa da partícula 1 vezes a velocidade final dela, mais massa da partícula 2 vezes a velocidade final dela. Isso daqui a gente já viu no, no estudo de colisões inelásticas. Tá? O que é novo aqui no estudo de colisões de colisões elásticas, é que a gente também aplica conservação de energia cinética no problema. Ou seja, momento. Opa, momento não, perdão. Energia cinética total inicial do meu sistema de partículas é a energia cinética total final do meu sistema de partículas. Como eu estou considerando só duas partículas, o que, que é a energia total a energia cinética total inicial do meu sistema de partículas é a soma das duas energias cinéticas. Se eu tiver várias partículas, vou somar todas as energias cinéticas de cada partícula individualmente, isso vai me dar a energia cinética total. Então, a energia cinética total inicial é igual à energia cinética total final. Está certo? Então, simultaneamente, a gente vai ter conservação do momento linear total e conservação do momento conservação da energia cinética total simultaneamente aqui nesse problema quer dizer que a gente vai ter um sistema de equações que a gente vai usar para encontrar as velocidades iniciais e finais das minhas partículas depois antes e depois da colisão tá na verdade, a gente pode ter algumas e ter, ter que encontrar outras. Isso vai depender do sistema. Às vezes você tem as duas energias, as duas velocidades iniciais, você quer saber as duas velocidades finais. Às vezes você tem a inicial de uma e a final de outra. E aí você quer saber quanto que uma tinha de velocidade inicial e quanto que a outra tem de velocidade final. Tá? Isso vai depender de problema a problema, mas a gente consegue encontrar isso resolvendo. Esse sistema de equações né, dado pelas componentes da, da, da, do momento linear de cada uma das partículas e da energia cinética total do meu sistema de partículas. Tá? Eu acho que vale a pena, de novo, eu explicar para vocês né, por que, que a gente faz a conservação de energia cinética do nosso sistema. E por que a gente pode aplicar o princípio de conservação de momento linear, uma vez que, na maioria das vezes, a gente vai ter forças externas agindo sobre o nosso sistema de partículas e o princípio de conservação de momento linear só vale quando a força resultante for zero, né, sobre o meu sistema de partículas. Basicamente, né, pega o exemplo de duas bolas sendo jogadas uma contra a outra no ar. Ok? É, se você parar para pensar na horizontal, você não tem nenhuma força externa agindo sobre as minhas bordas. Então, na horizontal, é totalmente lícito eu aplicar o sistema de o princípio de conservação de momento linear. Okay? Mas, na vertical, eu tenho força gravitacional agindo sempre. Ok? Às vezes, por exemplo, quando é o problema de dois corpos deslizando sobre uma superfície sem atrito para colidir, tudo bem, a força a força resultante na vertical vai ser realmente diferente, vai ser realmente igual a zero. Mas no caso em que eu tenho uma colisão de duas bolas no ar, você tem a força gravitacional agindo e não tem nada contrabalançando. Então, por que, que a gente despreza a ação da força gravitacional? Porque, de novo, vamos lembrar, o tempo da colisão é muito curto. Então, eu desprezo o impulso da força gravitacional. Está certo? Agora, se eu desprezo o impulso da força gravitacional, eu estou desprezando a variação de altura das partículas durante a minha colisão. Então, o que, que acontece? A minha energia potencial fica a mesma. Tá? E por, por consequência, a energia mecânica que é cinética mais potencial se reduz a só energia cinética. Tá? E é por isso que a gente, então, em colisões elásticas, a gente é, usa só o princípio de conservação de energia cinética e não de energia mecânica.